E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou falar do filme de Dragon Ball Super Broly Que é o primeiro filme do Super e também canoniza o Broly Esse personagem que é um dos que mais sofreu nos filmes de Dragon Balls Porra, os caras fizeram três filmes dele no último transformaram ele em um robô No pior filme de Dragon Balls até hoje E se você quiser ver essa saga já tem vídeo aqui no canal dos três filmes antigos do Broly Vai lá assistir mais depois desse vídeo, é claro O filme começa há alguns anos no passado com o rei Koo de seu exército aterrissando no planeta Vegeta. Ele está por ali porque o rei Kud vai se aposentar e comunica para os Sayajins que vai passar o seu trono para o seu filho Frieza. E que nada vai mudar na relação dos Sayajins com o exército do rei Kud, que agora é o exército do Freeza. E segundo o rei Kud, o Frieza é ainda mais cruel que ele. E como seu primeiro ato como imperador no universo, Frieza dá aos Sayajins os Sculters, que são rastreadores e também comunicadores. Além dessa e outras funções, os Scouters também mostram o poder de luta de seu adversário. Simplesmente foda. E quando o Freeza vai demonstrar como se usa os Scultors, ele descobre que tem um grupo de Saiyajins com armas apontadas para ele. O Freeza mata esse grupo e vai embora deixando o rei Vegeta com o cu na mão. Logo depois disso, vemos que o Rei Vegita tá feliz para um caralho, porque seu filho Vegeta, que está numa incubadora, nasceu com um poder acima da média dos Saiyajins normais e dá esperança para ele de que o Vegeta que vai ser o Rei do Universo não frisa. Mas ali perto o Rei Vegeta percebe que há um bebê com poder de luta muito acima do de Vegeta, que é o Broly. Sendo assim, o potencial do Broly é muito maior do que o do Vegeta, o que deixa o Rei Vegeta com o um ego machucado. Muito puto com isso, ele ordena aos subordinados que mandem o para um planeta remoto chamado Bampa, o que deixa o pai do Broly, Paragus, também puto. O véio até joga na cara do rei que ele só tá fazendo isso por inveja. O rei não liga muito, tirando a parte que ele ameaçou mandar o Paragus pro inferno se ele repetisse isso, mas isso não importa mais, já que a cápsula onde o Broly estava já foi mandada para outro planeta. O Paragus rouba a nave e junto de outro Saiyajin que tava tentando parar ele, eles vão atrás do Broly. Pai do ano. Paragas planeja encontrar o Broly, treinar ele e depois voltar para poder se vingar do Revengita. Mas o que eu acho é que alguém, talvez esse Sayajin, deveria ter dito para ele que ideias idiotas parecem boas no começo, mas sempre acabam com você chorando na calçada da sua casa se perguntando o que havia feito de errado. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com esse velho. Já no planeta Bampa, os dois acham o Broly e quando vão dar no pé, a nave que os dois estavam havia sido danificada durante o pouso, e ele só tem mantimentos para 10 dias, então Paragus mata o cara na maior crocodilagem que eu já vi. Se passam 5 anos desde esse acontecimento. E a gente é apresentado ao Bardock, o pai de Goku. Ele e todos os Saiyajins estão voltando para o planeta Vendito por ordens de Freeza. E o Bardock começa a suspeitar que o Freeza está armando alguma coisa. Já que não havia nenhuma necessidade de reunir todos os Saiyajins, já que eles têm os Scalters e poderiam se comunicar por eles. O Bardock chega à conclusão de que o Freeza não precisa mais dele, já que o exército dele já está gigantesco. As suspeitas dele se confirmam quando ele descobre que o Freeza anda perguntando por aí por um super saiyajin, então ele e sua esposa já prevendo a merda que ia dar, mandam um o Goku para a terra e o Hadid estava por aí em uma missão com o Vegeta e o Nappa. O Freeza não encontrou o lendário super saiyajin que ele procurava, pelo menos ainda não, então ele aproveita e já destrói o planeta dos saiyajins deixando vivos só alguns poucos saiyajins que estavam em missões e não conseguiram voltar a tempo e ser morto. O tempo passa e agora estamos no presente, onde o Goku e o Vegeta estão treinando, óbvio, em uma ilha artificial que a Bulma criou. O Whis questiona o Goku do porquê ele quer ficar mais forte. E ele diz que é para não ficar para trás dos guerreiros que apareceram no torneio do poder. Já o Vegeta diz que o motivo é o Freeza ainda tá vivo e sedento por vingança. O Trunks avisa para eles que alguém invadiu a corporação Cápsula, entrou no laboratório e roubou todas as seis esferas do dragão que estavam lá. Quem está por trás disso é o Freeza, que mandou seu soldado para o laboratório da Buma, Tudo para realizar o seu grande desejo de ficar um pouco maior. E sim, eu não estou zoando, esse é o desejo do cara. O Freeza tem seis esferas do dragão, o que quer dizer que ainda falta uma. A Buma diz saber onde a última esfera está e leva a turma até lá. E os soldados do Freeze já estão procurando pela última esfera no local. E o Frizz, além de querer aumentar de tamanho, também quer aumentar o número de guerreiros poderosos no seu exército. Por isso ele manda alguns de seus soldados para essa missão de recrutamento. E uma dessas equipes é a da Xelai e Lemon que encontram o Paragas que está acabadaço e o Broly que deu uma esticada legal. Eles são levados até o Frieza, onde o Paragas explica que o Broly às vezes perde o controle, mas ele também diz que tem o controle do Broly. A Shillai passou um tempo com o Broly e viu que ele era um cara legal, então ela decide que vai ajudar ele roubando o controle do Paragas e destruindo ele. Uma decisão que podia ter causado a morte de pelo menos umas 8 ou 9 bilhões de pessoas. Enquanto isso, os soldados de Frieza tinham Bato de encontrar a última esfera e o Freeza é avisado, Goku e os outros chegam no local e os soldados de Freeza tentam escapar, mas o Vegeta, com esforço zero impede eles. Mas antes de recuperar as esferas do dragão, o Freeza aparece com o Broly e o Paragus, o velho manda o Broly para cima do Vegeta e os dois começam a lutar. No começo a luta parece até equilibrada, mas o Vengita se transforma em Super Saiyajin e deixa o Paragos espantado com a transformação. E o Freeza percebe que o Broly não consegue se transformar, mas mesmo com a vantagem de ter Transformação, o Broly vai se aprimorando e ficando mais forte no decorrer da luta, obrigando o Vegeta a usar a forma God. E com um soco ele arregaça o Broly. Paragas diz que esse é o limite do filho dele, então o Freeza diz que vai dar no pé. E nesse momento o Broly começa a perder o controle e o Paragas vê que não pode fazer nada, já que ele perdeu o controle. E ele perde o controle de vez quando o Vegeta ataca ele. O Broly fica tão irritado que ele entra em um estado que, segundo Paragas, é o modo ozário dele sem se transformar em macaco. Uma pena porque porque eu queria ver macacos gigantes batendo em coisas aleatórias. Vendo que a coisa tá feia, Goku diz ao Venjita que agora é a vez dele lutar com o Broly. Ele se transforma em Super Saiyajin, mas não consegue derrotar o Broly. Ele se transforma em Super Saiyajin God, mas também não consegue. Até que ele se transforma em Super Saiyajin Blue e nessa forma o Goku segue lutando de igual para igual com o Broly. E em um momento o Broly transforma uma área que era de gelo quase que em um vulcão. Isso até faz o Paragas parar pra pensar que talvez o Rei Vengita tivesse razão quanto a deixar um guerreiro do nível do Broly vivo. O Freeza vê que esse não é todo poder do Broly já que ele está na forma base, então ele lembra de como o Goku atingiu a transformação e mata o pai do Broly, e na maior cara de pau do mundo avisa o Broly que o pai dele havia sido assassinado. Eu avisei. E então o Broly se transforma em Super Saiyajin agora ele ataca qualquer coisa que ficar no caminho dele. A coisa fica tão feia que o Vegeta e o Goku decidem lutar juntos para poder derrotar o Broly. Mas mesmo eles lutando juntos não estão dando conta do Broly. Então o Goku vaza ali com o Benjita, e vão até onde o Piccolo estava, deixando o Broly amassando a cara do Freeza. E o Goku tenta convencer o Vegeta a fazer a fusão com ele usando o fato de que se o Broly continuar assim a terra vai pro caralho, mas o Vegeta diz que não se importa. E que essas fatalidades acontecem. Mas apesar de ter negado. O Goku ainda tinha uma carta na manga. Ele sabe o único ponto fraco do Vegeta. A Buma. O Goku fala que se eles não fizerem a transformação. A Buma vai morrer junto com todo mundo. Aí o Vegeta aceita de boa. Ele até pede para eles fazerem isso logo. Os dois fazem a fusão, mas as primeiras vezes não dão lá muito certo. Mas chega um momento que eles conseguem e vão enfrentar o Broly. A luta é muito foda, o Broly se transforma de novo e o Gogeta usa a forma Blue. Tem um momento que por eles estarem com Níveis de poder tão absurdos eles quebram a realidade, e outro momento muito legal é quando o Gogeta usa aquele golpe que ele usou no filme não canônico do Janemba, se você não sabe de que golpe eu tô falando, depois de assistir esse vídeo assista ao meu outro vídeo do filme do Janemba. A mina do Broly viu que a merda tá grande e rouba as esferas do dragão do Freeza. O Gogeta dá uma surra no Broly, absurda, uma das lutas mais fodas de Dragon Ball que eu já vi na minha vida, e na hora que o Broly ia ser finalizado com o Kamehameha, a mina ela para pro Shei long mandar o Broly de volta pro planeta dele, os amigos do Broly também dão no pé, o Freeza vaza e um tempo depois disso o Goku vai visitar o Broly e os dois viram amigos, o Goku é foda e esse filme também. E um pouco antes de acabar o filme, a gente vê o Freeza comentando um genocídio absurdo em algum lugar do universo e planejando fazer alguma merda no futuro. E esse foi o vídeo, se você gostou se inscreve no canal, se inscreve no canal que isso ajuda demais, deixa o like também, compartilha com alguém e é isso.